Vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, estamos aqui no PROCON do município de Mafra com sua diretora, a advogada Alessandra Boes. Temos informações atualizadas para vocês. O PROCON sempre, quando está conosco, é que tem novidades e muitas vezes também alertas. Diretora. É, nós temos algumas colocações para fazer essa semana que eu acho importante para o consumidor e hoje especialmente para o fornecedor. Principalmente os fornecedores que trabalham com assistência técnica. É, foi promulgada uma lei estadual, a lei 18.119, é, então só vale para Santa Catarina. Todos os produtos que são deixados para assistência técnica, a, hoje o consumidor tem 90 dias para fazer a retirada desse produto, sob pena de perder, né? porque se ele não retirar em 90 dias, o fornecedor pode fazer o que quiser com esse produto, mas o que, qual o alerta que eu faço para os fornecedores? Quando eles vão fazer a ordem de serviço, tem que constar ali, esse prazo, o número da lei, para que o consumidor tenha ciência de que ele tem 90 dias para retirada. Eu sempre digo aqui que todo prazo ele pode ser prorrogado desde que acordo em consenso entre as partes. Né? O consumidor tem que concordar se eventualmente o fornecedor precisar de mais prazo para hum, efetivamente terminar o conserto do, do produto, né, do bem. Mas, então, assim, os fornecedores que tiverem interesse de ter essa lei, a gente manda por e-mail, entram em contato aqui com a gente, a gente manda por e-mail, para que conste, então, nas ordens de serviço. Então, fique atento, consumidor, você tem 90 dias para fazer a retirada do produto que foi mandado para assistência técnica. Diretor, até com detalhe, a, a senhora falou em lei estadual né, catarinense, só que vale a pena lembrar também nesse momento que o PROCON aqui do município de Mafra atua somente no município Mafrense. Sim, a gente sempre fala e faz alertas para os consumidores que o nosso PROCON é municipal. O é, que, que isso significa? Que a gente só pode atender quem mora em Mafra. Então, quando você vai fazer o agendamento, uh, uh, no dia do atendimento, você tem que trazer um comprovante de residência e trazer toda a documentação para a gente fazer uma análise e fazer o atendimento como ele deve ser. Eu sempre digo aqui, oriento os, os atendentes. Que é muito importante esse tipo de, de situação, porque muita gente às vezes prefere ser atendido por e-mail, por telefone, só que dizendo sempre assim, ah, é, é rápido, a minha situação é rápida de resolver, fosse rápida não estaria procurando o PROCON. Aqui nada é rápido. Os telefonemas que a gente faz costumam durar entre 10, 15, até 20 minutos. Então o atendimento é demorado, por isso que a gente optou pelo agendamento até para dar uma tranquilidade para o consumidor de vir aqui no horário e ser atendido no horário. Então é importante que o consumidor venha, traga o comprovante de residência, traga toda a documentação, ali a gente vai fazer uma análise, dar um parecer para eles e, se necessário, abrir o atendimento. Atenção quanto ao Facebook. Então, nós estamos agora... O prefeito autorizou a divulgação de, da legislação, tanto nacional como estadual. Então, nós temos esse canal com o consumidor. Nós temos o Facebook do Procon Mafra. Lá a gente vai fazer a pesquisa e divulgação, principalmente de produtos de cesta básica e também de preços de combustíveis, a partir de maio. Isso até foi uma reivindicação, uma sugestão de alguns consumidores. Então, a gente resolveu ter esse canal direto, o consumidor, porque se ele quiser alguma informação ele vai lá no Facebook Vamos falar agora sobre agendamentos Então é, se você quer ser atendido a gente pede sempre aqui na, nas, nas reportagens a gente fala sobre isso e também algumas pessoas que ligam faça o agendamento, isso é até um benefício para você, porque você vai chegar no momento do, do, do teu horário e vai ser atendido vai ter uma hora para você resolver solucionar o teu problema. E assim, ó, muitas pessoas às vezes é, criticam o nosso trabalho, mas eu convido essas pessoas a vir conhecer o nosso trabalho. A gente tem poupado o judiciário em 80% das demandas judiciais. né Então a gente observa que comarcas que não têm PROCON é, são sobrecarregadas de processos judiciais. Porque aonde que o consumidor vai recorrer? Aqui a gente resolve administrativo e poupa o, o, o judiciário de estar tá sobrecarregado de processos, né? Então, e quem quiser fazer o agendamento, pode fazer o agendamento por telefone. Nós temos o 36424378, o 36421880 e o 36425822. Por falta de número telefone, de telefones, é que não vai se fazer o seu agendamento. É, e a gente pede também um pouquinho de paciência, porque às vezes tem gente que liga para a ouvidoria e diz Ah, eu estou tentando ligar para o Procon, mas sempre dá ocupado. Todos os atendimentos dependem do telefone, então a gente usa muito telefone. Então a gente pede um pouquinho de tolerância do consumidor, tenta de novo, vai tentando que é, uma hora dá certo. O, o menos congestionado é o 36421880. Ou seja, a tolerância zero não existe aqui no PROCON. <risos> não, a gente trabalha em situações assim de muita tensão. Eu sempre digo assim, quando o consumidor vem até o PROCON, ele vem porque ele não aguenta mais. Então ele vem com nível de estresse que a gente acaba né, sentindo isso. Mas de qualquer forma a gente está aqui para orientar, para re tentar resolver o problema. Na maioria das vezes a gente consegue resolver. Então estamos à disposição aí do, dos munícipes. São, são dois trabalhos, um momento também que tem que usar a psicologia para acalmar o próprio consumidor. Com certeza. A gente explica qual é o nosso trabalho, porque assim, milagre a gente não faz. Nós temos ali uma competência que é determinada por lei e a gente segue o que está ali, né? Então a gente não pode extrapolar. Às vezes as pessoas pensam, não, o, o PROCON vai entrar com a ação, o PROCON tem poder, quem tem poder é o juiz, né? Nesses casos. Então muita, muitas situações que a gente sabe que foge do nossa, da nossa competência, a gente encaminha daí para o judiciário. Muito obrigado à diretora do PROCON do município de Mafra, a advogada Alessandra Buerge, com essas informações atualizadas a vocês que nos acompanham, nos acompanham no Rio Mafra Mix.